Minhas Guerreiras e Meus Guerreiros, mais um vídeo hoje em um ambiente totalmente diferente. Nós iremos fazer um vídeo hoje onde eu irei utilizar o sofá para provar para você que no conforto da sua casa você pode sim fazer atividades físicas. Mas antes tem que ter sempre a liberação do seu médico. E eu recebi muitos comentários no vídeo passado onde eu pedi para vocês falarem o que, que vocês queriam que eu trouxesse aqui no canal. E uma das coisas que foi pedido é para que eu trabalhasse mais a região abdominal. Então eu vou fazer uma sequência de abdominais, irei fazer uma sequência de coxas e bumbum. Tudo utilizando aqui o sofá. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se minha guerreira e meu guerreiro. Muito obrigado pelo carinho de vocês e compartilhe sempre, tá? No final do vídeo, eu vou deixar um recadinho que vale a pena, que é o meu blog, onde lá teremos presentes, sempre presentes. Olha sorriso. Gostou, né? Então vamos ao que interessa? Vamos fazer o primeiro exercício. Olha só. Você vai sentar aí no seu sofá, na sua casa, assim. Você não precisa sentar aqui na pontinha do sofá, não. Esse exercício não. É abdômen, tá? Então você vai sentar um pouquinho mais atrás, aqui no sofá, mas não vai encostar as suas costas lá atrás, aí você vai fazer o seguinte, elevar a perna assim, só desta forma, segurar aqui, eleva um pouco mais e volta, eleva um pouco mais e volta. É comum você querer jogar o corpo para trás e depois para frente, tenta evitar fazer esse movimento, só faça o movimento seguinte, ó. mãozinha aqui na frente, eleva, um, dois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, contagem regressiva, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. É comum, no primeiro momento, você sentir nesta região aqui, é bem comum, mas o foco é a parte inferior do seu abdômen, esse foi o primeiro exercício que eu passei para nós trabalharmos abdômen, claro que vai pegar as coxas também, vamos para um segundo exercício, esse segundo exercício eu passo muito para os meus alunos nas academias, eu vou chegar para cá, olha como é que eu vou fazer, eu vou simular que eu estou em um banco de academia, estou simulando que eu estou em um banco de academia, onde eu vou colocar ambas as mãos apoiadas no assento do sofá. A perna esquerda ela fica dobrada e a direita fica estendida assim, atrás. Mantendo a minha perna estendida, eu vou trabalhar agora ó glúteo, elevando a perna e voltando aqui embaixo. Vamos fazer uma sequência para você entender. ó Você vai elevar e volta. Vamos lá: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, isso, 10. Vai mudar? Pode fazer mais? Pode, mas aqui para o vídeo ficar mais dinâmico eu estou fazendo bem mais rápido. Virei o lado, coloquei, estiquei a perna e vamos subir fazendo o mesmo movimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parou. Sentiu a região do seu glúteo, você tem que sentir toda a região posterior, posterior a parte de trás das suas pernas. Se você sentiu a parte de trás das suas pernas sendo trabalhada, ótimo. Então, recapitulando, o primeiro exercício foi abdômen. O segundo exercício, posterior. O terceiro exercício, vamos trabalhar, eu sei que vocês me pediram muito abdômen, eu sei disso, não vou deixar de fazer, mas também temos que trabalhar os braços. Eu teve, teve uma seguidora aí, que eu adorei a mensagem, peço perdão porque eu não lembro o seu nome agora, mas depois eu irei ver, que ela, botou que, ela colocou que o braço dela está parecendo uma coxa. Então a gente tem que trabalhar esse bracinho. Como é que nós vamos trabalhar esse braço no sofá? Eu vou mostrar de duas formas que nós é, teremos como fazer esse exercício. A primeira forma para fazer esse exercício, é utilizando o sofá, mas ficando de joelhos. Você vai ficar de joelho no chão, assim. Coloca um tatame, aqui eu tenho um, um carpete, então é bem mais tranquilo. Mas se você não tiver, você vai colocar, vai ficar afastado do sofá desta forma. Uma forma onde você possa esticar os braços e ficar ao mesmo tempo com uma postura o mais correta possível. Os joelhos têm que estar à largura do seu quadril. E você vai flexionar o braço como se fosse tocar o peito aqui, no início do teu sofá e volta. Flexiona e volta. Vamos fazer uma sequência? Uma sequência que não vai ser tão longa, mas que vai trabalhar muito. Eu não vou contar essa sequência, até sentir a musculatura. Então, fazendo e volta. Isso. Força nesse braço. Se você quer trabalhar braço, tem que fazer força no braço não é empurrar o sofá, é ter força no braço, vamos lá, fazendo só esse movimento aqui, olha quantos exercícios nós podemos fazer dentro de casa, utilizando um sofá, depois eu vou fazer utilizando uma cadeira, depois eu vou fazer utilizando vários ambientes que você possa vir a ter na sua casa ou no seu prédio. Ó, oh, estou fazendo, estou sentindo bem os meus braços, principalmente a região dos tríceps, que é essa região aqui de trás. Vou fazer mais duas repetições, não contei, deixando bem claro, eu não contei. Pronto, fiz essas duas últimas repetições. Professor, por que você não contou o exercício? Porque é comum, hoje em dia, as pessoas ficarem presas. A essa questão de contagem. Esqueça isso. Eu vou te fazer uma pergunta muito simples e eu quero que você, se possível, vá lá embaixo nos comentários e me responda. Só vai precisar responder sim ou não. Só isso. Você conta quantas vezes você senta e levanta ao longo do dia? Você conta quantas vezes você abre a geladeira da sua casa? Você conta quantas vezes. Você subiu a escada? Ou melhor, quantas vezes você caminhou? Não, você não conta, você não tem uma estimativa falando assim, uma, você não faz uma previsão. Daqui a padaria, eu só posso fazer três séries de dez passadas. Não, não existe isso. Você vai andar até o momento que você sentir o seu corpo fadigado e aí sim você vai parar. Correto? Perfeito. Então vamos voltar agora a região da barriga trabalhamos né o primeiro exercício barriga segundo exercício posterior e bumbum terceiro exercício foi membro superior vamos voltar a fazer exercício para a barriga só que esse eu vou fazer diferente esse daqui eu vou fazer assim presta atenção eu vou deitar no chão e vou colocar ambos os pés apoiados assim se eu chegar mais para trás para ficar mais fácil, pronto, você tem que ficar dessa forma, que toda essa região da sua perna, coxa e perna, toda a região da sua perna fique bem apoiada assim no sofá. Outra coisa que você vai ter que fazer, um X com os seus, seus braços, onde a mão direita vem no ombro esquerdo, mão esquerda no ombro direito e você vai subir o máximo que puder, volta um. Dois, três, quatro, cinco, olhando para cima, seis, sete, oito, nove, dez. Sem descansar, agora você vai esticar as mãos, mantendo o olhar para cima, subir e segura. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 9, 10, desceu, relaxa 10 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vai subir, esticar e segurar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, desceu, segura, vamos fazer só mais uma sequência, de 10 segundos, isso aqui é um fortalecimento isométrico. Professor, qual é a diferença do fortalecimento isométrico para o fortalecimento tradicional de fazer abdominal? É que esse tipo de fortalecimento nós estamos trabalhando os músculos mais internos, mais profundos da nossa barriga, do nosso abdômen, tá bom? Então vamos lá? Mais uma, subiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfeito. Perfeito. Continua deitado nessa posição, porque nós vamos trabalhar agora a parte dos glúteos. Então agora o diferencial é que eu vou pedir que você fique um pouquinho mais perto, assim. Os calcanhares, eles vão ficar apoiados nessa parte aqui, na parte inicial do seu sofá, tá bom? Aqui bem na beiradinha do seu sofá. Abra os seus braços, assim como eu abri os meus, e aí você vai... Elevar o seu útil e volta. Deixa eu segurar aqui o microfone para não atrapalhar e vocês escutarem bem. Se está até aqui e ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Vamos lá. E fica até o final que eu vou dar um recadinho muito importante. Eleva. Volta. Eleva. Volta. Eleva. Isso. Não tem contagem, tá bom? só esse movimento, vai sobe e desce, todo o movimento o máximo que você puder lá em cima, isso lá em cima isso, lá em cima até você sentir a musculatura sendo trabalhada ó, trabalhando bem posterior abdômen contrai o seu glúteo volta sobe sobe sobe, sobe, vamos segurar agora lá em cima, hein? segura, parou, desce, esse exercício, esse exercício, deixa eu ajeitar aqui, nós trabalhamos bem a parte ó, de glúteo, além de trabalhar abdômen e também a parte da perna, mas aí ficou faltando ainda, Estou até subindo com dificuldade. Ficou faltando um exercício para nós trabalharmos a parte de trás dos braços. Como é que nós podemos trabalhar a parte de trás dos braços? Lembrando que quando nós fizemos aquele da flexão aqui, nós já trabalhamos a parte de trás. Só que eu quero trabalhar um pouco mais essa região. Que é a região que vocês tanto me pedem assim, professor, eu tô com aquele excesso, aquele tiauzinho. Eu quero acabar com esse tchauzinho Para isso, eu vou fazer um exercício que é assim ó. Você vai pegar, vai ficar com ambos os braços nas laterais do seu corpo Bem na lateral aqui do seu sofá E aí você vai flexionar, dobrar os seus cotovelos Trazer as suas costas, as suas costas o mais próximo possível do sofá e sobe Voltou à posição, ó, ângulo de 90 Desceu, subiu não tem uma contagem é só fazer esse movimento faz esse movimento comigo aí para ver se você consegue sentir bem a musculatura dos seus braços só vai lá embaixo e volta lá embaixo e volta lá embaixo e volta só esse movimento trabalha bem Vamos lá, contagem regressiva 5 4 3 2 1 volta à posição inicial Estou sentindo bastante meus braços Aí você deve estar se perguntando assim Professor, eu fazendo todos esses exercícios Eu vou conseguir ganho de massa magra? Eu vou responder para você que sim E ao mesmo tempo que não Sim porque você está trabalhando a musculatura Exigindo mais da sua musculatura E não porque você não está fazendo uma dieta mais proteica. Professor, dieta proteica, boa. Não existe uma dieta proteica boa, existe sim alimentos que são mais adequados para você do que para outras pessoas. Devido a toda essa questão, você tem um grupo multi, é, eu posso falar que é um grupo onde vai envolver o profissional de educação física vai envolver o médico, o nutricionista e, em alguns casos, até o fisioterapeuta, que é um grupo, um grupo multi... É, eu estou tentando utilizar uma linguagem não tão formal como vocês, não tão técnica, tá? Mas é um grupo de especialistas para cada área. Aí você deve estar se perguntando assim, professor, na minha região não tem como eu ter essa, esse direcionamento. O que, que o senhor pode me ajudar... O que eu posso te ajudar é o seguinte, coma os alimentos como a sua bisavó, a sua avó, sua tataravó comeria. E aí você vai entender que não tinha essa quantidade de hambúrguer, essa quantidade de processados, essa quantidade de enlatados que hoje nós temos, a quantidade de sal. Então você tem que tentar fazer com que não coma esses alimentos, principalmente gordura, para te auxiliar na região do abdômen. Mas vamos fazer mais um treino? Esse treino agora é o seguinte: é o mais importante que eu falo hoje nesse, nessa nossa rotina. Eu tenho um puff aqui, eu vou utilizar esse puff. O puff é um, é um, um assento acolchoado. Eu vou utilizá-lo para fazer um exercício de agachamento. Aí você deve estar se perguntando assim, professor: eu não tenho um puff em casa, então eu não vou poder fazer. Não, você pode fazer também no sofá. Você pode fazer no sofá ou no Puff, ou mesmo numa cadeira. Eu vou fazer primeiro no sofá, então, para não confundir vocês, até porque eu falei que o vídeo seria todo no sofá. Nós iremos fazer no sofá e depois eu utilizo o Puff aqui para mostrar algumas variações que nós podemos fazer, correto? Então vamos lá. Vamos fazer primeiro no sofá, para cumprir bem. Abrir as pernas, a largura dos ombros. Abriu as pernas, a largura dos ombros... Eu vou fazer o mais simples, tá? Vai, sentar no sofá, subir, sentar no sofá, subir. Só não descansa, se não der, aí você descansa. O que é não descansar? É fazer isso aqui, ó. sentar, Ai. aí depois sobe. Não, não vamos fazer assim, vamos fazer dessa forma, ó. sentou no sofá, subiu, sentou no sofá, subiu. Sentou no sofá, subiu. Essa foi a primeira variação que eu demonstrei para você no sofá. Isso aí é para para os iniciantes. Nós vamos colocar que você já seja intermediário. Você já está com sangue nos olhos querendo o treinamento mais direcionado para você e mais forte. Isso aqui não dá resultado para você. Então, iniciante, é isso. Você que já passou de iniciante, vai colocar um joelhinho. Assim, no sofá. Só um joelhinho no sofá. Você está vendo que a outra perna ela está semiflexionada, dobrada. Só que nós vamos fazer diferente. Olha o que nós vamos fazer hoje. Presta atenção. A perna flexionada, joelhinho. Aí coloca a mãozinha aqui, estica a perna, volta. Estica a perna, volta. Professor, esse movimento é fácil. Então vamos lá. Cinco, seis olha que eu faço ah, 8, 9, 10, olha a perna como é que já vai mudando, 13, 12, 15, 16, 7, 18, tá doendo? 19, 20, fiz só 20 repetições para você entender que nós fizemos um curto movimento, eu não fiz um movimento completo e eu já senti pra caramba a minha coxa, Vamos fazer para outro lado, porque eu quero que ambas as coxas fiquem bem trabalhadas e bonitas. Coloquei a perninha, fiquei com o movimento, ó, sobe, um, dois, três e vai, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez, nove, oito, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sentiu bem? Sentiu bem as suas, suas coxas? Aí você deve estar se perguntando assim, professor, o iniciante é muito fácil de se fazer. O intermediário, que é esse que eu fiz agora, ele é bom, mas eu não senti como eu gostaria. Eu queria um exercício ainda um pouco mais difícil. Nós podemos partir para o um agachamento búlgaro. Eu primeiro passei esse daqui, mas já pensando em ensinar a você a fazer o agachamento búlgaro, que requer esse movimento, equilíbrio. No caso, você utilizou o sofá para auxiliar você nesse equilíbrio, neste equilíbrio. E agora, nós iremos fazer o agachamento búlgaro, onde você... Vai puxar ainda mais, aí é para, para os avançados. Intermediário pode fazer? Pode. Novato pode fazer? Pode. Mas o novato tem que ter equilíbrio. E primeiro você vai degrau a degrau, subindo e progredindo os exercícios. Vamos lá. Como é que eu vou fazer o acachamento buga? Sentei. Vou colocar a minha perna e meu pé esquerdo o mais próximo possível do sofá. A perna direita à frente, assim. Vou ficar agora em pé. Observe que eu fiquei nessa posição. A perna esquerda, que estava bem próxima ao sofá, ela vai para cima do sofá. Aqui. Foi para cima do sofá. A perna direita mantém. O que, que você vai fazer? O mesmo princípio dali. Só que você vai descer ainda mais. Tá ok? Então, como é que nós vamos fazer? Presta atenção. Ó. Desci. Voltei. Desci. Voltei. Só esse movimento. Ah, professor, mas eu não tenho equilíbrio. Encosta a mãozinha em algum lugar. Vamos lá. Cinco. Vamos fazer 6. 6. Vou mudar. Como é que eu mudo? Então, precisa fazer aquele movimento. Pés paralelos. Coloco a perna que estava à frente agora atrás. E faço o um movimento. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. 5 Cinco. Observaram como é que eu pude fazer uma rotina de exercícios nessa parte, membros inferiores, agora, para iniciante, intermediário e avançado. É claro que você não vai fazer seis repetições. Você teria que fazer mais repetições ou fazer a quantidade que realmente faça a sua musculatura trabalhar. Mas ainda não acabou não. Vamos fazer só mais um pelo menos para trabalhar abdômen, que foi o que vocês me pediram tanto, membros inferiores e abdômen, colocamos dois exercícios superior, trabalhando braço, pegou peito também, pegou um pouquinho de costas, estratégia. isso aí foi muito bom. Agora, nós vamos priorizar o que vocês me pediram, lá nos comentários, por isso que eu peço tanto, vai lá nos comentários, escreva o que você quer, aí eu posso selecionar e manter uma rotina de treinamento para ajudar você e se você desejar mesmo ter resultados sair dessa estagnação dessa vida parada que você luta luta luta e acaba sempre ficando na areia tem um programa anual meu meu lá no YouTube eu vou deixar o link na descrição desse vídeo que fica mais fácil você vai clicar nesse programa anual você vai adquirir esse programa anual pagando uma parcelinha aí de 49 reais, é, todo mês, mínimo possível, para você ter cardápio nutricional feito pelo nutricionista, com mais de 12 cardápios, para de massa magra, emagrecimento, treinamentos divididos, além disso a minha consultoria. Como é que você vai ter minha consultoria? Você vai fazer o um treino. Teve dúvidas sobre o treino? Entra em contato com o número do WhatsApp, professor. Adquiri o seu treino, gostei pra caramba, eu tô tendo resultado, mas eu queria mudar um exercício, eu queria um exercício mais difícil, eu queria um exercício mais fácil. E aí eu vou orientar você até que você consiga atingir seus objetivos em 365 dias. Olha só, 365 dias para você ter resultado. Várias pessoas. Daqui a pouco eu tô comemorando 92 mil clientes satisfeitos. Isso é muito bom, eu fico muito contente. E eu quero que você seja um desses novos clientes aí, para nós comemorarmos juntos. Vamos lá? Vamos fazer abdômen? Chega de conversar, dê um descanso bom para as pernas, porque esse abdominal nós vamos trabalhar pernas também. Agora você vai fazer o seguinte, olha só. Vai sentar agora sim, eu preciso que você sente bem próximo à beiradinha do seu sofá. Só tem que tomar cuidado para você não cair do sofá. Vai fazer o seguinte, olha. Projetar o peitoral à frente, contrair o abdômen. Perna direita, eu quero que você eleve o joelho o máximo que puder. Vai sentir um desconforto aqui, ó, nessa região, transverso do abdômen, a parte inferior do seu abdômen. É, muitas pessoas vão falar, professor, é na virilha que eu sinto? Não, não é na virilha. É na parte, tem o umbigo, a parte que faz esse movimento, que desce lateralmente ao lado do umbigo, tá? Entre a sua barriga e a sua coxa. Não é na virilha. Tá bom, é esse músculo, essa musculatura transverso do abdômen que você tem que sentir o desconforto, tem que sentir o incômodo mesmo. Quando você eleva, eleva, eleva, não tem contagem, é trazer o máximo que puder. Professor, eu tô com uma barriga grande e aí quando eu faço esse movimento, a barriga incomoda. Tem como resolver isso? Tem. Você vai fazer o que? Abrir mais as pernas. Por este motivo, eu falo o quê? Postura. Automaticamente, a barriga está neste vão aqui, porque você fez a postura. Peitoral à frente, contrai a barriguinha, mas aí tem aquele excesso, vai ficar nesse vão e você vai abrir lateralmente, ó. Ainda vai forçar mais ainda a musculatura que você fazer assim. Assim é bem mais fácil. Abrindo, você vai trabalhar e não vai ter um incômodo da sua barriga ser pressionada. Pelas suas coxas. É só fazer esse movimento. Vamos lá, não tem contagem. Isso daqui é um aeróbico de baixo impacto. Quanto mais tempo você conseguir fazer esse movimento todos os dias, aqui não tem contraindicação, tá? Desde o momento que você não sinta dores na sua lombar, que você tenha passado por um médico para fazer esse exercício. Observou? Quem tiver a barriga projetada para frente, abre lateralmente quem não tiver esse problema da barriga projetada para frente ou mesmo não sinta desconforto pode fazer com a perninha fechada mas essa dica aqui no canal vocês devem estar se perguntando se assim, professor e o puff, o puff, na verdade o que eu ia fazer era isso aqui era o mesmo exercício que eu coloquei lá eu ia colocar a perna nele e fazer o movimento que era aquele movimento de subir e descer, mas aí não há necessidade, ou o agachamento búlgaro que eu ia colocar o puff aqui, só para ficar melhor, colocar a perna ali e fazer o movimento de agachamento búlgaro. Isso pode ser feito numa cadeira também. Só que a cadeira é dura, a menos que a sua cadeira seja aquela cadeira conchoada de milhões, aí dá para fazer. Mas essa daqui, esse puff é legal, sofá é legal. Se a sua cama for baixinha, também dá para fazer na cama. Então em breve eu vou fazer um vídeo de exercícios que você possa vir a fazer aí na sua cama. Lembrando, somente cama ortopédica ou que a densidade da espuma seja mais durinha. Não pode ser aquela cama mole porque aí não irá funcionar da maneira correta. Vamos ao que interessa. Eu falei que quem ficasse até o final e fosse lá nos comentários teria um presente. Em todos os vídeos eu vou fazer isso. Eu tenho um blog e esse blog eu vou iniciar juntamente com o nutricionista, nós iremos colocar algumas estratégias lá, estratégias que você paga em qualquer lugar, você paga por essas estratégias, nós não iremos cobrar, são estratégias gratuitas para que você consiga atingir seus objetivos e por meio destas estratégias gratuitas e você fazendo, é como se fosse uma amostra grátis. Você vai fazer, vai ver resultado e se você decidir, pode sim adquirir aí sim meu programa de treinamento, ao qual eu já estou chegando perto dos 92 mil, 92 mil clientes, né? Eu já ia falar escrito, escrito é outra coisa, escrito nós já passamos dos 400 mil inscritos nas redes sociais. Mais 92 mil clientes satisfeitos e eu espero que você seja. E a transparência de falar e provar, que dá resultado é justamente essa eu tô passando todas as informações para você eu não tô é criando nenhuma dificuldade para que você não tenha resultado pelo contrário eu tô explicando tudo bem as claras para que você faça o teste aí sim se você desejar você adquire esse programa esse programa tem duração de um ano e através desse programa de duração de um ano onde você paga 49 reais ao mês você pode também ter a minha consultoria, além do que o nutricionista vai prescrever ali é, de dietas, cardápios e treinamentos que eu vou estar supervisionando e vai estar postado nesta plataforma. Mais uma vez, agradeço por você assistir a mais esse vídeo. Vai lá embaixo nos comentários e coloca quais são as partes que você deseja trabalhar, tá bom? Fiquem com Deus, bom treino, fui!